Oh, de Lela, vou acenar para a galera aqui, Cláudia Lorte, e aí gente, quanta saudade de fazer isso aqui, eu lembro quando eu fazia a minha meditação aos primeiros raios do amanhecer, quanta história a gente teve ali né gente, boa noite Ivan, boa noite Celina, Fernanda, Nayara, quanta história a gente teve, a gente... Quatro e meia, cinco da manhã, os primeiros raios solares, eu fazia a meditação ao amanhecer com essa, né, do ser. E a gente construiu muitas histórias, a gente acompanhou tantos resultados. Então, eu tenho saudade dessas lives, lives, né? Eu tenho saudade dessas histórias todas aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Boa noite, Leila Boa noite, Helder. boa noite querido, parceirão. Gente, muito boa noite. É... 22 de 2022. Quem nasceu em 1962, como eu, nem imaginou, né? Está fazendo um trabalho tanto tempo depois, não é? É a questão do tempo, né? O tempo, o tempo linear que corre ali fora e que não corre no campo maior na expansão da consciência, não é isso? Gente, eu queria muito... Ah, e são 22 e 22, eu vou fazer uma meditação também, nos meus grupos ali até. Enfim, depois vocês pedem o meu celular lá no meu WhatsApp, 11991197915, alguém digita aí, por favor. 11991197915, depois vocês pedem, a gente manda essas meditações que a gente faz. Bom, hoje é uma noite muito especial para mim, para todos nós, mas para mim, principalmente, primeiro eu quero falar dessa data. Tá? 22 do 2 de 2022, somados todos esses dois, são 6, número 2, 6 vezes 2, 12. 2 mais 1, um, 1 um mais 2, 3. Tá? É um portal secular que a gente chama, só vai ser repetir no um século que vem. Portal fabuloso, primeiro com a força do número 2. Que, que é o dois, gente? O que é o 2, gente? Falar de luz e sombra? Porque a sombra não é algo ruim, né? A sombra é aquilo que a gente precisa transmutar para se empoderar. Então, o medo não é ruim, o medo né, na visão sistêmica colocado em ordem, ele vira critério de escolha, a raiva vira energia de produção, nós já trabalhamos muito isso aqui, né? colocado em ordem, a melancolia vira que uma sensibilidade de perceber as coisas quando colocado em ordem. Mas quando eu fujo dessas coisas, eu fico sem a transcendência. Eu levo uma vida normótica, isto é, limitada. Então, eu vou falar primeiro da sombra do dois. O dois é um número, 2022 está aí para falar isso, que se você não se empoderar, você vira dependente. Essa é a primeira sacada. Ou você vai, ou você vai. Tá? esse ano 2022, esse é um dia para você tomar consciência disso, da importância desses dois. Em que parte tua está faltando, firmeza, correr um pouquinho mais de risco, entrega, confiança? Em que parte tua está faltando, boa noite que tá está chegando agora, depois vocês pegam ali. Em que parte tua está faltando um pouquinho de empatia? escutar mais as pessoas, escutar mais os sinais. Gente, vocês que fizeram negócios ruins aí, vocês foram avisados. Teve vários sinais. Você aqui não... Né? É dessa empatia que a gente está falando e a empatia também é de acolher o outro. Tá? Essa são, essas são as sombras que a gente tem que trabalhar nesse portal com esses seis números dois. Lembrando que seis também é um número de cura. Na cura desses esses seis números dois aí, que dá 22, o 2, o 2, a gente consegue uma cura de transcendência. Agora vamos falar um pouquinho de luz. O é que é o 2? O 2 é o curador. O 2 é o cara que se coloca na PCB, a que se coloca receptivo. Fé. A fé é o grande combustível dessa percepção do 2. O 2 te pede para você estar aberto a parcerias, a se entregar, a primeiro confiar para depois desconfiar. O dois pede para você perceber que ninguém faz nada sozinho, perceber que você tem que dar lugar a quem está do seu lado correndo junto, dar lugar às pessoas que estão com você nessa jornada, 6 vezes se cobrando isso. 6 vezes 2 aí, para quem começou agora, nós estamos somando o número da data de hoje, né? 6 vezes se cobrando isso. E agora a gente pode falar um pouquinho de 3. 6 vezes 2 são 22 por 2 de 2022. Dá é 12. 2 mais 1, 3 para quem chegou agora. Só paciência, gente. Tá? Olha isso. Está pedindo. Expressão. Está pedindo para você não guardar mais. Está pedindo para você não engavetar mais aquela música que você está recebendo, aquele texto. Está pedindo para você não guardar mais trabalho nenhum. Está pedindo para você ir para as cabeças, ir para a vida. Né? Com a força do pai, com a força da mãe. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Com a força do pai e com o da mãe. Né? O três está te pedindo expressão. Seja na sua veia artística, na sua veia poética, no... ou seja, no empoderamento das suas palavras. E a sombra do 3, já que nós falamos da sombra do 2, é transcender o medo de ser levado a sério. Transcender o medo de não agradar. Mesmo hum? se isso faz sentido para algum de vocês. Vamos comentando aí, viu, gente? É participativo. Oi Simone Paulinho, que saudade de você, querida. Legal, olha aí o, o Anibo Brasinca, Brasilinca, grande, quer que eu vá em é. Legal. Então, gente, bom, mas olha só, para não perder é. o fim da merda, então, a gente não perde, você sabe Olha só, esse três então, ele te pede para você não engavetar os seus talentos. Ele pede, já que você recebeu a, a ideia canalizada, de uma música, de um texto, de um trabalho, de uma ferramenta de cura para você botar para fora. É isso que essa data, esse portal secular, sua volta no próximo século, está pedindo para você. E essas são as ferramentas para você transcender a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dimensão. Que esses portais seculares que foram muito utilizados. Né, é, é Mestre Registro. Ah, grandes, grandes alquimistas usaram essas datas coincidentes. Não é só quem é numerólogo. Ok? Então, a sombra do 3: Firmeza. A sombra do 3: Eu nasci dia 3. Eu tive que estudar muito isso, né, gente? Eu dia 3 ou 11. Eu tenho um talento. 3: É você se firmar para ser levado a sério. Você imagina quando eu trouxe a constelação chamânica quando eu comecei a falar e o pessoal... Quando eu comecei a trazer música na rádio, que ninguém tinha isso, ainda uns caras meio bobões lá faziam piadas. o que você vai fazer com esse violão? Eu falei, eu vou fazer um grande programa. E era mais o que eu, era mais do que o meu ego que estava falando lá. Então, esse empoderamento vai ser necessário para você assumir a força do 3, para você ser levado a sério, tá? A sombra do 3 é não ser levado a sério. E por que você não vai ser levado a sério? Pela sua insegurança. Para quem entrou agora, nós estamos falando do resultado total da, da data de hoje desse portal. Vamos fazer um resumo então, gente? Ferramentas boas aí. Eu. Está antenas ligadas, perceptivos a todos os sinais que daqui para frente, daqui até o final de 2022, vão passar pela minha frente. Sinais de bons negócios, oportunidades, receptivo, tá? O dois é... Segundo, eu estar empático. Eu ouvir um pouco mais, ouvir mais, falar menos. Ouvir mais, são dois ouvidos. Uma boca, falar menos. Tá? Se o universo quer falar com você, é ótimo, ele quer falar sempre. Mas será que a gente está receptivo, Tá? Então esse bando número dois está chamando a gente aí para ter a empatia, se colocar no um lugar do outro, isso é empatia, né? Antes de tomar decisões, antes de romper e antes mesmo de eu tratar qualquer ator, Deixa eu sentir mais essas pessoas que estão na minha Ok? Tudo isso somado vezes 6. 6 né? é o número que pede cura, que é o número do né? 2022 a 6. Já que pede muita cura, 6 vezes 2, 12, que dá o número 3. Desculpa se eu estou repetitiva, que eu estou vendo muita gente entrar agora. Aí. E é bom também que a gente guarda também. Esse 3 pede a expressão dos seus talentos. Não guarde nada. Até o final de 2022, todas as ideias que você for colocar para fora, que esteja a serviço da sua história, da sua carreira, mas claro que se isso puder abranger estar a serviço de outras pessoas, deve ser colocado para fora. Deve ser expressado, deve ter sido colocado no papel. Aquele livro, né? Quantas pessoas me falam, Paulo, me dá uma dica de como começar o meu livro, eu falo assim, ó. Escreva uma página por dia. É simples, gente. Escreva duas, se você puder. Mas tenha... Né? Vai colocando. Paulo, não sei como começar. Começa. Você vai jogar um monte de manuscrito fora, você vai se empolgar com as ideias que vão vir. Tá? E expressar isso da sua maneira. Através da sua medicina, através do seu talento, nem todo mundo aí toca violão, nem tudo aí tem ferramentas xamânicas de bênção, de sopro, de limpeza, mas vocês conhecem outras medicinas, vocês conhecem, não é isso? Então, estar a serviço de algo maior é estar com os talentos que eu recebi, do sistema do meu pai e do sistema da minha mãe. e está no jogo, está na vida. Está cheio de gente que não está no jogo. Sabe por quê? Está virado para trás. Está preso ainda à exclusão de ancestrais lá. É para essas pessoas a vida é dura, faz muita força. Ou julgou o pai, julgou a mãe. Tá? Tá? Já falamos bastante disso aqui. Até vou fazer uma meditação vizinha para a gente tomar o pai e tomar a mãe. Legal? Podem comentar aí. O que, que a gente pode fazer hoje? Vamos lá. São 20 horas e 20 minutos quase, 20 e 19. Quando você for dormir hoje, eu vou te dar uma dica para fazer um exercício no final. Pode fazer esse exercício. Se conecta. Deixa o teu inconsciente viratuano não é racionalmente, não é pensando em algo que a gente conquista as coisas. Né? Tem trabalhos sensacionais, a gente muito tá animado aí, vou dar um exemplo, o Hélio Couto. tanto ele como a psicologia criativa, que foi a primeira, tanto o Joseph Murphy, quem leu isso lá nos anos 80, como eu, o que tem em comum essa galera? Todo mundo diz que você não é o que você pensa, você é o que você sente. Então, é muito importante hoje e esses próximos dias até o final do ano, você ir dormir, ganhe aí uns 10 minutinhos. Se você adormecer no meio do trabalho, melhor ainda, porque você está entregando. Visualizando o seu propósito, visualizando as pessoas se cumprimentando, te cumprimentando pelo êxito que você teve, você se sentindo bem com isso você sentindo se sentindo recebendo todas as recompensas do seu propósito isso é muito legal bacana tem gente que me acompanha desde a rádio obrigado obrigado pelo seu carinho aí Pronto. estamos juntos há muito tempo então se você me acompanha da rádio não é legal obrigado. então gente funciona funcionou para mim funcionou para muitas pessoas é, eu larguei, a gente sabe disso, vou botar um pouquinho de mim, só pra... eu larguei a área corporativa para estar, onde eu estava bem sucedido, onde eu estava legal, eu estava firme. Para me dedicar a manter uma empresa no ramo terapêutico, ainda não era o que eu queria, eu vendi essa empresa. Não, nem posso divulgar porque eu vendi essa empresa, não posso nem falar o que era aqui. Tudo, né? Recentemente uma assessor da pessoa que comprou a empresa me deu uma bronca aí, porque eu andei falando. E fui me entregando aquilo que as pessoas aí fora dizem que não daria dinheiro, que não daria sucesso, que não daria status. Mas o meu chamado era muito grande, porque eu fui atrás do que eu sentia. Então, num dia como hoje, como é que você aí está se sentindo? Você está vazio? Se você estiver vazio, é ótimo. Então, é um chamado, um chacoalhão. Você está pleno? Se você está pleno, não dá para usar essa plenitude para ir um pouquinho mais além? Vontade de espirrar, viu gente? É, entende? Como é que você está sentindo? O que, que falta para você entrar em contato com a sua missão? Essa data de hoje é um portal, é uma coisa assim, ó, a escada, degrau, degrau, degrau, o dia de hoje, esse portal, né? Vum! Tá, é um atalho, é um super elevador. E as coisas magicamente começam a aparecer, magicamente, quando você olha para a missão. Quem já viu uma constelação aí, onde a gente constela a missão da pessoa? Sabe do que eu estou falando, né? Quem já constelou a sua missão sabe o atalho que fez. Hoje é um dia, esse portal 22 do 2 de 2022, é um dia muito especial para você entrar em contato com a sua missão. Todo mundo aqui já sabe a sua missão? Todo mundo aqui já vislumplou? Ou a gente está lutando para sobreviver? Para pagar a conta? Nossa, que silêncio aí. Né? Pode responder que a gente... Né? Como é que você está? Se você hoje ganhou uns minutinhos aí para me assistir, esse o, é o Sérgio Oliveira, e não vou demorar muito hoje não, é porque você está numa busca aqui, ó. a tua missão está olhando para você. Tem algo aí te chamando. Vamos puxar isso para fora, vamos puxar esse talento, vamos puxar essa história. Escreva alguma coisa antes desse exercício que eu falei da noite de você deitado na sua caminha lá. Escreva alguma coisa. Escreva um texto. Escreva uma poesia. Compõe alguma coisa. Se conecta com algo maior. Depois você me conta se funcionou ou não. Sempre dando os créditos a essa música que eu estava cantando. Essa música é de Alê de Maria. Chama Reza do Vento. Não, querida. Não, Dionara. Abundância, muitas vezes, é uma recompensa. Cuidado com conceitos, hein? O que é abundância para você? É? Talvez você esteja em um momento pleno. Abundância ela é aquele momento em que eu preciso fazer mais nada, tudo vem até mim, tá? cuidado com esse conceito, no meu livro eu falo, quem conceitua separa, quem separa compara, quem compara julga, quem julga sofre, quem tá? não teve a oportunidade aí, a gente vai fazer uma campanha para vender o, nosso, o meu livro, mas ah, cuidado com os conceitos, os conceitos do inconsciente coletivo são todos, todos, racionais. Cuidado, a palavra paz não é a paz verdadeira. Essa paz que está no coletivo é não brigar, é não ter guerra. O, o amor que está impregnado no inconsciente coletivo não é o amor que gera vida, é o amor maior. Não, é o amor que eu tenho por alguém que eu amo. Né? Então, cuidado que tudo que está no coletivo está limitado. E nesse entendimento conceituar, eu limito mais ainda, tá? Ok? Cuidado com isso. Nessa questão de eu olhar para a minha missão, significa o quê? Bacana, você estudou alguma coisa, você está trabalhando, você tem um relacionamento bacana, legal! Se você está nessa pegada, se a vida te trouxe isso, tá mas tudo isso não pode melhorar tá, esse teu relacionamento não pode ser alguém que vai caminhar para as esferas de expansão com você esse teu trabalho não pode ser alguma coisa que te sustenta assim mas faça você ter uma motivação um tempinho para montar algo a serviço do mundo tá muito gostoso passear com os filhos no parque levar para a praia mas também é bacana quando a gente percebe que as crianças, os adolescentes, adoram trabalhar com adolescente. É, eles são muito, muito influenciáveis, inclusive por essas coisas de elevação que a gente fala. Né? É muito legal. Ô, Daniela, Daniela, prazer é todo meu. Tá, gente, então, fica aqui essa pergunta no ar: o que, que você está fazendo por você? pela sua expansão? Primeiro por você. Lembra das esferas que acompanham as lives? A esfera do eu é principal. Você é a pessoa principal, agora não tem nada a ver com ego e ilusório. Sem você, não tem seus filhos. Quem vai cuidar dos seus filhos? Sem você, não tem o seu trabalho. Sem você, não tem o amor que você sente por alguém. Primeiro cuide de você. Cuide de esvaziar né, esses seis que eu falei. acompanhar, né, gente? Esse 6 de 2022 pede muito isso. É um ano para a gente não carregar mais aquilo que não sabe mais para gente, tá? Sintonizar. Usufruir da vida também, viu, gente? A vida é prazer também. O um Prazer saudável, não é? Amigos, alegria, ok? Ô, Robson, você me acompanha há muito tempo. Eu sei quem você é, muito, muito querido, cara. Vou renovar é o nome do programa que eu tinha, porque eu tinha um espaço na Vila Madalena chamado Renovar quando eu estava em São Paulo. Eu estou falando hoje de Florianópolis, tá gente? E desde essa época eu montei um espaço e percebi que meu trabalho era muito maior do que um espaço. Mas sem esse espaço eu não teria chegado aqui. Sem o programa eu não teria chegado aqui. Então a missão ela vai colocando ferramentas para você e a gente não pode parar na ferramenta, é? Não é? Hoje eu conversei com o pessoal da editora Madras e falei, eles vão me ajudar no projeto que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí. E, eu, e eles me cobraram o segundo livro. Me cobraram o segundo livro e eu vou ter que arrumar tempo para escrever e eu acho que tá na hora. Tem músicas novas saindo aí que eu não mexi mais. Tá na hora de botar músicas também novas, né? Para vocês, para nós. Então, a gente não pode parar nunca, né? E, mas as ferramentas vão ser diferentes. Então apareceu o meu espaço naquela época, depois apareceu o meu programa. Eu trabalhei com yoga, com a visão é, hinduísta, né? com criei Kriya Yoga, com o Diksha, muito tempo. E isso foi transcendendo quando eu comecei a colocar em prática o xamanismo, quando eu comecei a colocar a visão sistêmica, e aconteceu aquele processo que está no meu livro, que vocês sabem que foi uma fragmentação comigo, que eu falo que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e foi a melhor, porque me esvaziou, eu perdi 26 quilos, fiquei 11 noites sem dormir. É, tem gente que me viu, tem fotos minhas no Facebook, magrela, magrela, magrela. Foi uma processão que eu passei, que me fez entender essa unidade toda. Não foi fácil passar por ele. É, mas eu fui entender depois que as ferramentas vão mudando. As medicinas vão, vão se ampliando dentro da gente. Eu não estou falando isso hoje só para quem quer ser um curador profissional. Isso aqui serve para qualquer pessoa. Você é dona de casa, você que é gerente de banco, você que é advogado. O mundo está precisando de pessoas conscientes. Você pode mudar. Muitas vezes uma pessoa na vida foge de um curador. E ela dá de cara com um gerente que fala a palavra certa, um gerente de banco, um advogado que fala a palavra certa na hora certa para ela. Portanto, todos nós somos curadores. É isso que esse ano 6 está mostrando. 2022 a 6, tá? Para que vocês me acompanharem. Está pedindo para a gente. Ative o seu lado curador. Nem que seja o curador dos seus filhos. Nem que seja o curador de você mesmo. Tá? não é tentar salvar ninguém, cuidado com isso, hein? quanto mais salvador, menos curador, quanto mais curador, menos salvador, não, não é isso, salvador morre cedo, gente. é um arquétipo da psicologia, não? salvador, o opressor e, né, e a vítima, nenhum desses é, é tudo patológico, nenhum desses é natural, mas é isso que esse ano 6 está pedindo para que a gente ative o nosso lado curador. Para eu ser um bom curador, mesmo que seja de mim mesmo, eu preciso realmente conhecer as nuances do inconsciente, as nuances das coisas intangíveis da vida. Não é só o mundo espiritual. é gente, Ó, oh, corpo físico, corpo energético, corpo emocional, que eu estou falando dele hoje, mental, mental superior, espiritual e corpos de consciência. Não é pela espiritualidade só. A espiritualidade é veículo, não é meta. Cuidado com isso, hein? A espiritualidade é veículo para a expansão de consciência, não é a meta. Cuidado com isso. Tem uma matéria chamada Cartografia da Consciência que eu, que eu lecionei, que eu coloco no meu curso. E outro dia, nas minhas lives, aí, tem, tem ela tá uma procurada nas minhas lives, você tá tem uma aula que eu dou sobre cartografia da consciência. Para que você perceba que a expansão de consciência se faz também pela espiritualidade, mas só conhecer a espiritualidade não expande a consciência. Só expande a consciência. O que está implicado na consciência, gente? O mundo consciente, aquilo que eu vejo, que eu sei que... Né? E as coisas que eu não vejo de mim, as minhas sombras. Aquilo que eu fuso ou aquilo que eu nem entrei em contato ainda. Tá? Implica em expansão de consciência, de consciência eu conhecer consciente e inconsciente. É Esses exercícios que a gente faz com o toque do de despertar. Aliás, amanhã vai ter um toque do de despertar online, viu, gente? Depois aí me chama no WhatsApp. Gente, alguém aí pode digitar o meu celular? 11 9 91 79 15. É isso mesmo, cara. Eu chamo da, o mundo da Helmand Airlines. Muita gente usa a espiritualidade para fugir. Ó gente que não consegue se relacionar, gente que tem problemas não consegue se relacionar com a sua família, com seus filhos, com seus pais, gente que não consegue se socializar, é muito facinho se esconder atrás da espiritualidade. Tá? Quando eu tive no Espiritismo, né, na doutrina mesmo, eu vi muito disso. Eu não estou dizendo que o Espiritismo tenha só pessoas assim, mesmo, mas eu vi muita gente assim. Eu vi muita gente no xamanismo fugindo da vida também. Onze 991197915 Escreve aí quem não está nas minhas listas Que depois eu mando as meditações, tá bom? Legal Tem muitas lives minhas disponíveis aí Ensinando o que a gente está falando hoje aí. Eu quero aproveitar para a gente fazer uma meditação no final aqui, tá? Da tomada de pai, da tomada de mãe Só para vocês entenderem Não tem nada a ver só com o meu pai Não tem nada a ver só com a minha mãe Tem a ver com toda a minha ancestralidade Que vem através do meu pai ele tem a ver com toda a minha força ancestral que vem através da minha mãe não é só pai e mãe né? se fosse só isso aí já, já seria poderoso ok? Tá? mesmo que você tenha tido alguma história com seu pai e com sua mãe, você vem deles você é 50% pai e 50% mãe você não é um só e você aí que é mãe você não é pai tá? dá um lugar para o pai dos seus filhos você aí que é pai você não é pai, né? Pai também, é dar um lugar para a mãe dos seus filhos. Seus filhos, para ir para a vida, precisam da força dos dois. A força que vem através do pai traz o quê? Foco, firmeza, objetividade, clareza, ação, decisão, força de vontade, materialização, prosperidade. A força que vem através da mãe... Vixi! Todo mundo aqui saiu de uma mulher, todo mundo aqui saiu de uma mãe, né, gente? Uau! A saúde, a vida, o merecer, o receber, eu saber merecer amor, eu saber dar amor, eu saber trocar, eu saber me relacionar. Eu saber merecer dinheiro, eu saber merecer a saúde. Isso é uma coisa muito enganosa, viu, gente? Olha como é. Talvez pela religião, talvez pelo inconsciente coletivo. Saúde não é algo para eu conquistar. Saúde ela é inerente ao ser humano. Se a saúde foi embora em algum momento, é porque algo sistêmico fez a gente dizer não para a vida. Tá? O estado natural da pessoa é a saúde. Tá? O estado é a saúde. Vocês que são meus alunos, ou que tiveram contato aí com a constelação, me convide para o trabalho de vocês. É um prazer assistir. Muito me honra assistir pessoas que tiveram contato né, com as minhas lições, hoje trabalhando. Estou muitas mensagens sobre isso aí. Tá? Então, vamos lá, mãe. A fé. A verdadeira fé. Você sabe o que é a verdadeira fé, gente? Vamos lá. A verdadeira fé não é eu frequentar a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica ou o Espiritismo ou o trabalho xamânico. Isso não é fé. Isso é busca por fé. A verdadeira fé é eu ter a certeza que quando acontece um impasse, que vocês aí chamam de problema, eu vou falar, esse impasse, aqui dentro eu sei que vai me levar para algo muito maior. Então eu aceito esse impasse. Quem é que tem essa fé? Essa é a verdadeira fé. Essa força vem da mãe. A coragem, a entrega, na Índia, no meu livro fala disso, né? Tirada, uma palavra que tirada significa fé, entrega, confiança. Não existe confiança sem fé, fé sem entrega, entrega sem confiança, né? Fé, a verdadeira fé. Olha o que vem da mãe, a cura de todos os relacionamentos, a cura da saúde. Eu receber a vida eu dizer sim para a vida, um sucesso vem através da mãe. No Nordeste a gente fala, eu sou filho de Cianense, né? No Nordeste se fala que o menino pede a benção pra mãe, pra manhinha, pra vir pra São Paulo. Se ela não der, não vem, não é besta? Né? Olha a força que tem. Depois eu vou ler todos esses recados aqui e vou responder, tá bom? Prometo. Mas é isso. É um momento bom para você. Tomar a força da mãe, portanto, tá? Tomar a força do pai, a gente precisa dos dois, nós somos 50%. Mas inconscientemente a gente faz pactos. Quando você tomou as dores da mãe e jogou o pai, você, ó, aqui ó, já mostrei isso várias vezes. Pai, mãe e você, certo? Ó, tomou as dores da mãe, vem pra cá. Eu perco a força dos dois. Aqui eu tô recebendo a força do pai e da mãe. Tomei as dores da mãe, excluí o pai, fechei com a mãe. Você pensa que você ficou com a força da mãe? Não, você ficou com a força de nenhum. Você foi para um lugar que, que a gente chama de virou para trás. É isso mesmo, Carla. Processo bacana que você está passando aí. Isso vai te levar a algum lugar. Tem muita gente que constelou comigo esses dias aí, né? É uma época muito boa para constelar, viu, gente? Uma época muito boa. Olha, o ano começando, depois veio o carnaval e veio uma quaresma muito forte... Porque esse ano 6 vai pedir muito desafio para vocês. Né? Claro que vai pedir mais para você. Né? Vai encher suas costas de areia para você depois ter força para voar. Mas essa quaresma aqui vai ser um pouquinho. Né? Porque esse ano 6 vai pedir isso. Então, olha a força desse portal novamente. Dizendo, opa, vamos usar o que a gente tem agora. Mas entenderam então, gente? A gente precisa da força do pai e da mãe. A força da mãe por os relacionamentos, a saúde, a vida. Ah, Paulo, eu me dava muito bem com a minha mãe. Não tem a ver com isso. Ah, Paulo, eu... hoje eu me dou muito bem com a minha mãe. Não existe esse tempo. Se você se sentiu humilhado pelo seu pai e pela sua mãe alguma vez, isso está no tempo inconsciente. Se aconteceu alguma coisa uh, violenta com você, uh, e você culpou os seus pais, isso está no teu campo ainda existe esse passado, não é botar embaixo do tapete que a gente cura legal quem chegou agora, dá uma olhadinha no começo da live, a gente falou muito sobre essa questão de 2022 falamos muito desse dia 22 2 de 2022 se alguém tiver alguma dúvida coloque aí agora, a gente depois responde mas é um convite é um convite para você e para a vida. Então, Gisele, tomou as forças da mãe, tomou as dores da mãe, você excluiu o pai e ainda... e ainda, né, casou com a mãe. Então você, ó, você vai para a vida, mas o elástico te puxa para esse lugar. Vai para lá, vai para o relacionamento, tá? Como tira isso? A Ambrosio, é isso? É. A gente não tira, porque isso é nosso a gente não se livra a gente olha abraça coloca em ordem é isso que a gente faz tá isso é muito bacana eu falei no começo que a força do pai por Isabel tá foco objetividade clareza decisão firmeza materialização força de vontade prosperidade tá Agora eu vi que é você, Ana Galo. Ana Galo, você teve tantas curas com a constelação que você é uma testemunha viva aí, né? Quantas coisas aconteceram no seu sistema, quantas coisas estavam diagnosticadas até pela medicina, né? E você vai romper mais uma barreira aí. Gente, posso fazer exercício com vocês aí? Saudade de cantar eu tô. Tava... Vocês. Eu estou no espaço da Cristiane Lopes, hipnoterapeuta aqui de Florianópolis. Fecha os olhos e respira só pelas narinas. Visualiza esses números, 22 de 2022, um grande luminoso. Esse luminoso encostando na sua testa e contaminando, distribuindo a força dessa luz, dourada, prateada, do jeito que vier em todas as suas células. 22, 2 e 2022. Inala profundamente. Detém, expande. Todas as suas células impregnadas com esse mundo Pois... É suas células e luz, aumentando a visualização desses números. Expandindo o seu campo óbvio por toda a sua casa. No meio do seu peito, visualize o seu Deus interior, o seu arbitariame. O seu divino, a sua crença no Deus que você acredita, para muitos é Jesus, para outros é Nossa Senhora, para outros e para outros, para outros, outros. Visualize esse Deus sorridente no centro do seu peito. Você nunca esteve sozinho. Nos momentos mais difíceis da sua vida esse Deus anterior estava lá com você. Por isso você não se Nos E os momentos mais felizes, esse Deus anterior sorridente sorriso que contamina as suas células, amoroso, um amor que contamina as suas células, e expande no seu cão glória. Esse ser celebra com você cada conquista sua. Que bom que você está nessa live hoje pra gente. Talvez tenha um divisor de água aí. Visualize atrás de você, do lado direito do seu pai, uma mão no seu ombro direito. esse ser. Gostava de brincar com você que te deu muito mais do que ele recebeu no Pai dele Talvez em algum momento da sua vida você não tenha entendido que tenha se desconectado desse homem que trabalhava, que te deu um lar, ele te deu tua mãe de presente, foi um pouco depois. Coloca o seu pai em outro lugar nesse momento. Não é perdoar, você é pequeno demais para perdoar o pai. É dar um lugar que é muito maior de grandeza. Esse homem encontrou a sua mãe, ele te deu a casa, te deu os irmãos, te deu a família, do jeito que ele for Diga pra ele mentalmente: Eu te amo, meu pai, esteja onde você estiver. Parabéns aos que têm com o pai perto. Deus que não tem como eu. Sintam a força desse homem poderoso atrás de vocês. Sentou seus avôs, pisadôs, tataravôs. As histórias todas nos escolhidos. Gente que batalhou muito, tempos difíceis para estar aí. no entanto, teu pai, do jeito que ele hoje se encontrou normalmente na do vida. Se ele te deu mais, agradeça. Se ele não te deu, agradeça a vida. Do lado esquerdo, com a mão no seu ombro, ela, poderosa, mulher que se arriscou por você com Todo o amor que você tem na vida, você ama o amor da mãe. Coloque essa mãe atrás de você, no lado esquerdo, um lugar de grande, para curar os seus relacionamentos, para curar todas as formas de relação, toda a sua troca com as pessoas, com a vida, para você merecer mais, receber mais, para saber se dar, saber dar. já ajudou a mãe também, já ajudou a mãe fraca já quis que ela reagisse a algumas coisas volta para o lugar de pequenininho voltamos agora para esse lugar a sua mãe é grande o suficiente para lidar com as escolhas dela com o seu pai isso não é da nossa conta os dois conseguem se equilibrar nós não somos salvadores de pai e mãe nós viramos para frente com a benção da mãe e a benção do pai se você está preso no meio da história do seu pai e da sua mãe, dá um passo à frente. Fecha essa brecha agora. Deixa a mãe do lado esquerdo, a mãe do lado direito. Fechando. E entenda como se os dois estivessem empurrando você para a vida. Atrás da sua mãe, todas as mulheres do sistema que é tanto sofreram em é tempos difíceis, o que as tornou muito poderosas, tomando essa força do feminino. E a gente pede permissão para fazer diferente né? com as nossas relações. Pede permissão para a mãe para tomar a força do pai. Então, mãe, eu sou 50% de cada um, preciso hoje. Eu não posso procurar você, minha mãe, No relacionamento Eu não posso procurar você, meu pai, no dinheiro, no trabalho. Eu nesse momento viro para frente, fecho essa flecha entre vocês dois. Através dos olhos de vocês, vemos meus avós, fiz a us mãe Eu volto para esse lugar pequeninho para vocês dois, para ser grande na vida. Eu preciso dos dois e da força ancestral dos dois. Eu refaço todos os quartos e julgamentos. o Repita mentalmente é o caminho para a vida com a força do pai e com o amor da mãe. É o caminho para a vida com a firmeza do pai e com o receber da mãe. É o caminho para a vida com a força de vontade do pai receber na mão. Eu tenho os olhos fechados com essas asas grandes, laranja do lado esquerdo, verde esmeralda do lado direito, no meio do seu peito, o seu vínculo interior. Volte a essa numeração que eu falei 22 e 2 de 2022, como se esse, esses números estivessem impregnados em todas as suas células, expandindo no campo do corpo físico, no corpo energético, onde estão os chakras, do corpo emocional, colocando em ordem as suas emoções, visualize que você é uma pessoa que merece você merece ser feliz, você merece merecer, você merece ser amado, você merece amar, você merece ser próspero. Em algum momento você acredita aqui no corpo mental, colocando em ordem os pensamentos, as sabotagens, no corpo mental superior, na inspiração maior, no corpo espiritual, que a gente tanto trabalhou, mas agora integrado com os outros corpos. E meus corpos e consciência nessa expansão maior. Abre os olhos, veja como você está. Eu espero que recebo, José, recebo. Toda vez que alguém me abençoa, me sinto abençoado. E toda vez que a gente abençoa alguém, a gente vai é abençoar. Então eu recebo do um carinho. Aprendi a receber, aprendi a tomar força na mão. Obrigado. Gratidão. Gente, então eu quero que esse exercício vai ficar gravado aqui depois, seja feito mais tarde, do jeito que você entender, não tem muita técnica não. Sai do cabeção, nem no coração que é se me dizer. Não tenta entender, tem sentir. E eu quero terminar uma música de Ganesha aqui. Eu vou falar agora da moto jornada, que é todo mundo querendo saber. Deixa eu contar o que vai acontecer. Se alguém tiver aí, posta, posta o triciclo e o, e o mini trailer que eu adquiri. Eu vou fazer uma jornada saindo aqui de Santa Catarina. Vou até quase com a fronteira do Rio Grande do Sul, a bordo do e Vou passar por vários espaços aí do Sul. Vou passar por várias pessoas, vou fazer atendimentos. Vou fazer cursos, né? Minha agenda está vasta aí curso de formação em constelação. Vou fazer o toque no espetáculo, que é trabalho meu que tem é bastante de reprodução. E vou estar tá vendendo o meu livro. O meu CD e as cartas sistêmicas. Vou estar disponibilizando atendimentos. Então, hoje, eu só abri esse portal 2212 para fazer o lançamento dessa campanha. Tá? É muito legal. Quem puder, posta aí. Tem foto? Posta aí a foto no triciclo. Depois a gente vai desivar. Hoje eu falei com a editora Madras, gente. O Luiz, diretor da Madras, vai me patrocinar também. Alguns espaços, como o Terra Luz em São Paulo, vão me patrocinar eu estou tendo patrocinadores, mas eu vou precisar do auxílio de vocês aí, comprando um livro, comprando um atendimento, comprando um voucher para os cursos, ou comprando um curso online, tá? A gente vai fazer um, os valores mais mais acessíveis. É, não faça nada ainda, só me chama no WhatsApp, lá para cadastrar, depois vai ser feito pelo Benfeitorias, tá? Que é um, é um site de financiamento coletivo, e lá você compra uma recompensa. Compra um livro meu, compra carta sistêmica, vai estar em kits, ó, que é o um, é um baralho sistêmico meu, ou pega um atendimento, ou pega o livro do CV, tá? Por enquanto, só me escreve lá se você quiser participar e você vai me acompanhar pelo Instagram, a gente vai estar falando nesse tempo todo que eu estiver pelo Sul, aí eu vou contar muitas histórias. É muito legal porque apaixonados por motorhome já estão aí me acompanhando, apaixonados por motocicleta estão me acompanhando e o pessoal que é apaixonado pela, pela expansão de consciência também como vocês aí, tá? Eu vou terminar trazendo a força de Ganesha. Eu quero que no final a gente escreva muitas palavras de elevação, tá bom? Ok, então, uh, me escreve, não tem como postar aí na live. Então, depois me escrevam, me escrevam no WhatsApp, tá aí, 11 991-197915, que eu mostro, mostro todo o projeto, tá bom? E também vou postar aqui mais tarde. Legal, legal, legal, legal. Muitas pessoas trazem os esposos para cá, muitos alunos meus trazem os filhos, as irmãs, a esposa. É, esse projeto é bem legal, né, Maria? É muito bonito, você vai ver que é legal. Gente, a força de Ganesha abre, remove obstáculos, abre caminhos. Eu quero que você agora coloque aí na, na sua frente, com a força do pai, com a força da mãe que estão tá atrás de você os seus projetos. Pra gente abrir caminho com a força de Ganesha, fechado? Bora! Música também do meu CV Consciência cantada. Música de Daniel Duaruza, grande parceiro. I'm uh, oh, a Tem duas vagas, quem quiser pegar, entre em contato comigo aí. Eu escutei muitas vezes as pessoas falarem, foi o melhor carnaval da minha vida, não é? Serenidade, paz, olha quanta palavra bonita aí, gente. Autocuidado, equilíbrio, paz. Prazer também, o prazer é a vida, a alegria. Ajuda minha filha, te amo. Cumplicidade, gente. Olha que legal. Que legal. Ó, oh, quem chegou agora, desejo, desejo de vida, realizações, isso aí. Onganga pataí, onganga pataí, onganga pataí, onganga pataí, onganga pataí. Já aí, Ganesha, aqui, Ganesha, remova todos os obstáculos. Que você tenha plena e coisa. Faça o exercício mais tarde, cara. Tá? Eu vou salvar essa live aqui. Não deixe de fazer. Nossa, nossa, nossa. Gratidão, gente, pelo carinho. Compartilhe essa live. Mas o mais importante... Esteja comigo no projeto, tá? Depois me chama no WhatsApp, hein? Respeito, que legal, essa palavra é muito forte. Depois estejam comigo no projeto, tá bom? A serviço de algo maior como vocês, Paulo Sérgio Oliveira, muito feliz é, nessa caminhada. São anos de rádio, o livro, é, muitos alunos, muitas histórias, e eu quero que vocês também passem por isso que eu passei na vida. Essas transcendências, esse bando de presentes que eu recebi, vocês são merecedores também. Gratidão. Abençoada a jornada para vocês. Espero vocês lá no WhatsApp para eu passar os links do Benfeitoria, tá bom? Amanhã tem toque do Despertar também. Quem quiser também fala sobre isso, tá bom? Vai ser online. Raul, Raul, Raul. Como é que desliga aqui? <risos>